É, as coisas não parecem nada boas para o Bitcoin, que está tendo uma correlação unidirecional com os mercados tradicionais. Ou seja, só agora que as SP500 e a Nasdaq estão corrigindo depois de uma alta impressionante, que o Bitcoin não conseguiu acompanhar, o Bitcoin está caindo junto e agora cotado na casa dos dólares. A gente vai falar aqui sobre regiões importantíssimas de suporte no curto prazo, que o Bitcoin não pode perder, senão a coisa vai ficar extremamente dramática tá? e também quero comentar aqui sobre o petróleo você tem que prestar atenção aí, principalmente para abastecer o seu carro no momento certo que a coisa pode ficar complicada, então vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal deixa aquele like aqui abaixo do vídeo comente também se você puder né? inscreva-se no canal, ative todas as notificações e participe também do grupo Telegram a gente tem mais de 9 mil soldados aí no nosso exército ali, que estão acompanhando o mercado junto e também tem meu canal de alertas aqui na descrição do vídeo que eu coloco qualquer novidade importante aí é né, sempre que eu posso inclusive pessoal eu quero ver se eu volto a fazer aqui vídeos com o celular vídeos curtos tá? só para montar mostrar para vocês as regiões que eu tô de olho né eu tô sempre operando inclusive mais pelo celular que eu tô na rua tô em algum lugar né então eu quero ver se eu volto a fazer vídeos com, com o celular aqui para ajudar vocês com, com o que eu puder aí que eu tiver de olho tá realmente fica difícil de ficar sempre no computador aqui eu tô sem paciência realmente ficar toda hora aqui sentado nessa cadeira então vamos lá galera vamos dar uma olhada em tudo isso Uh, o que está que acontecendo aqui? O que, que é importante da gente ficar atento para o Bitcoin é o seguinte, galera. Eu já comentei para vocês várias vezes sobre essa região dos 23 mil dólares aqui. De novo, esse vai ser o ponto é, chave aqui para o Bitcoin. E a gente não pode perder essa faixa, essa faixa, essa faixa verde que eu comentei para vocês aqui agora. né? Está desenhada há bastante tempo aqui no meu gráfico, né? nas análises. E... E agora, mais do que nunca, essa região vai ser a região de extrema importância, tá? Por que essa região que vai ser importante, né, galera? Porque a gente, se a gente perder essa região aqui dos 23 mil, na verdade, a região que eu estou de olho aqui é a região dos 22.700, tá? Se a gente começar a fechar quendo aí de 4 horas abaixo da região dos 22.700, a coisa vai ficar bem dramática por vários motivos aqui, né? Então, primeiro dele aqui, né, pessoal, eu acho que menos importante, mas é, enfim, é bom ficar de olho é isso aqui, essa formação de topo duplo nessa faixa aqui, então a gente rompendo essa, essa região aqui, a gente vai estar tá, então fazendo esse topinho duplo que tem o alvo aqui na, na região próxima dos 20.500 dólares, mais ou menos, né? E ainda de quebra, galera. Se isso aqui acontecer, a gente vai estar tá, ah, rompendo esse canalzinho. Né? A gente tem um canal aqui de alta que faz parte dessa bandeira de baixa maior que eu já comentei em vários vídeos aí, né? Então, rompimento desse, desse, dessa bandeira para baixo. Pode ficar bem dramático o Bitcoin, a gente tem alvos aí na casa dos 10 mil dólares, tá? mas eu acho que é muito cedo para falar sobre isso. É, o Bitcoin já, já mostrou que ele é capaz de, de fazer coisas né, que a gente não espera, né? mas agora tem muita gente esperando aí, de fato, que o Bitcoin vai buscar os 10 mil dólares, enfim. Tá? Então, o importante é você entender aí que o Bitcoin é fazer o que ninguém esperar, tá? é basicamente isso. Um, e, então, você tem que ter preparado para qualquer... aí. Uh, qualquer situação, né? Você tem que prever sempre os dois lados aí, não, nunca olhar né? apenas para o lado da ah, vai cair com tudo agora, eu vou comprar lá nos 10 mil dólares, não faça isso. Tente olhar sempre os dois lados aí né? e ter um, um bom gerenciamento para você não ficar de fora e não perder as oportunidades. Tá, eu acho que a gente já está numa região que eu considero aí para para pra longo prazo né quem quer investir em longo prazo é uma região muito boa para você ir fazendo compras aí né ah, aos pouquinhos e se cair mais galera a região eles 18 mil dólares impressionante esse bitcoin voltar a testar essa região tá é realmente forte considero uma região de oportunidade excelente aí para quem quer aí né, se expor ao bitcoin então se a gente perder essa região dos 22.700, galera, a coisa fica bem dramática, tá? Extremamente dramática. A gente tem aqui, então, suporte na região, só que região dos, na minha opinião, nessa faixa dos 20.500 dólares aqui, tá? Essa vai ser a região que o Bitcoin não, não, não é de fato pode perder, tá? Mas aí a gente pode voltar aqui de novo a testar essa região dos 18.000 dólares aqui, que tem bastante liquidez, conforme eu comentei para vocês aí é, nos últimos vídeos, né? Então, no curto prazo, aqui, nessa região dos 22.700, voltando a falar aqui sobre isso, a gente pode ver que na BitMEX, Aqui a gente tem pool de liquidação nessa região aqui dos 22.670 dólares. né? Então a gente pode ver que o Bitcoin vai lá buscar direitinho. Ó, ele vai bater nessa região aqui e volta a subir. Né? Ele, bota, ele vai buscar esse pool de liquidação aqui de novo. Ó, ele vai dar só essa liquidadinha aqui na galera aqui ó, e volta a subir. tá? E por que, que você tem que cuidar para não, não sair shortando o Bitcoin né, alavancado? Olha só isso aqui galera. Tá? O Bitcoin ele vai pegar essa liquidez. Se você, se você alavancar muito a sua operação, você corre o risco do, do preço ir lá buscar... O, o a sua o seu stop antes de continuar o movimento aí né para a direção que o mercado né quer jogar né então esse aqui ó é o um clássico né que eu vejo bastante acontecer o preço vai subir para estopar essa galera liquidar a galera antes de continuar essa queda né então, muito provável, a gente vai ver o preço voltar a testar essa região dos 22.700, tá? E esse vai ser um ponto-chave aí que a gente tem que cuidar. Aqui, olhando o TRDR, inclusive, a gente está perdendo, a gente perdeu regiões importantíssimas de suporte, né? A gente viu aqui, ó, uh, dando um zoom aqui nessa região, a gente perdeu essa faixa aqui dos 23.500, né? E agora tá tendo bastante ordem de compra aqui nessa região, inclusive o book aqui tá bastante comprador, aqui no, nos 15 minutos, né? Dá para ver que aqui é o book extremamente comprador, né? E... Hum, só que galera, o Bitcoin já perdeu região de suporte importante, acho que vai ser difícil ele segurar aqui nessa região, tá? ainda mais se SP500 e a Nasdaq continuarem essa correção aí, tá? Eu não tô botando muita fé nessa região aqui agora de novo a gente já testou várias vezes aí, né? Então, acho que é bem provável o Bitcoin buscar essa faixa dos 22.700, tá? É... Aqui ó, também a gente pode ver na, na, na Highblock que eu considero vocês ficarem muito de olho nisso aqui, galera. Inclusive a ferramenta que está me ajudando muito a fazer scalpers. É impressionante essa ferramenta deles aqui. Inclusive ontem eu não consegui fazer a reunião com, com, com o CEO da Highblock. Eu mudei para hoje aqui a, a reunião. Tá? Hoje às 6 da tarde tem a reunião com ele aí para poder tirar algumas dúvidas que eu tenho. E olha só isso aqui. ó. É impressionante como essa ferramenta funciona muito bem. Tá? Quando a gente vê que forma liquidação, Isso aqui é os 12 horas. As últimas 12 horas, onde formou mais... Uh, liquidação aqui na Binance, né então a gente pode ver que olha só formou uma, uma faixa amarela aqui nessa região dos 22 do 23.500 né? o Bitcoin vai lá exatamente e vai estopar e liquidar essa galera nessa região e foi mais abaixo agora a gente tem aqui ó a região dos 23.000 é um ponto importante no curto prazo se a gente perder essa região aqui galera daí uh, eu diria que a região dos 22.700 aqui muito provavelmente a gente vai voltar lá para os 21.500 de novo que é um outro também uma outra região importante Tá? Mas eu acho que se a gente perder os 22.700, galera, a coisa vai ficar extremamente complicada é, para o Bitcoin. Tá? Mas esse canal aqui, ó, esse canal de, de, de alta também, que eu falei, é, para a gente poder aqui buscar um short, é importante também fazer exatamente o que aconteceu aqui agora, nessa, nessa região aqui. Ó. Vamos até mudar o de 4 horas. Se bem que não está ajudando muito o gráfico de 4 horas, não. Aqui, ó. olha só, a gente acabou rompendo para baixo aqui, a gente fez o um rompimento para baixo. Né, dessa, dessa cunha e voltamos aqui a testar ó, e não conseguimos ter força, tivemos a confirmação, né? então confirmamos aqui essa, esse rompimento e é exatamente o que a gente tem que fazer aqui também para esse canal, para esse canal de, uh, de alta, né? a gente tem que esperar uma, um rompimento, né? quem quiser buscar um short aqui, esperar um rompimento desse, desse canal para baixo e a gente depois vê se realmente essa região que é para ser um suporte, essa região dos 22.700, ela tem que começar a virar uma resistência para a gente buscar um short aqui, tá? Pra, pra, um alvo aqui, na minha opinião, o primeiro alvo aí, na região dos, dos 21.500, depois dos 20.500, depois lá, na minha opinião, uns 18.600 dólares vai ser uma região que eu acho que o Bitcoin tem grande chance de voltar... A buscar tá galera, então é basicamente que eu tô de olho aqui agora no curto prazo para o Bitcoin. Acho que a gente tá, tá, tá, a situação tá bem bearish aqui, tá galera. Não tá muito boa. Uh, voltando aqui, só passando para vocês também, aqui olhando sete dias, a gente pode ver que a gente formou uh, bastante liquidação abaixo aqui, né? Então o Bitcoin vai lá buscar esses pontos de liquidação, né? E tem aqui ó, a região dos 20 mil, 21.700, 500 aqui, a gente tem bastante liquidação. É, então é o que eu estou de olho, olhando mais aqui médio prazo, aqui seis meses, o Bitcoin, falei para vocês no último vídeo, ele não conseguiu pegar essa zona aqui dos 25.500, né? dos 25.300 até os 25.500, eu tinha bastante ordem de venda, porque o Bitcoin estava fazendo divergência e está ainda com essas divergências aí bearish em diversos indicadores, como né, o, o, o RSI, por exemplo, e outros osciladores, aí então o Bitcoin está mostrando fraqueza por isso foi posicionando ordens de venda nesses pontos de liquidação aqui. Tá? Infelizmente todos não pegaram, mas a gente tem aqui agora bastante pool de liquidação. Aí, pontos de liquidação nessa região dos 8.600 para baixo aqui, tá? até a região dos 17 aí. Então, a gente pode ainda pelo menos ir testar, talvez fazer um fundo duplo nessa região dos 17.600 caso o Bitcoin perca os 22.700 aí, né? Ah, eu acho que é, uma, um, é um cenário bem plausível, aí, né? bem possível de acontecer é, para o Bitcoin. E podemos repetir o que a gente viu acontecendo lá em uh, meados de julho de 2021, tá? Eu já expliquei para vocês em outra análise sobre isso. O Bitcoin pode fazer algo bem parecido armadilhas na região aí, uh, inclusive querendo fazer um falso rompimento do fundo anterior, né? Enfim, para pegar os shorts aí, buscar liquidez antes de conseguir tomar, fazer essa retomada aí, tá? Eu acredito que... Uh, com a finalização da capitulação dos mineradores, que eu já comentei pra vocês sobre isso, né? Eu tô de olho também nesse, nesse indicador aqui da Hash Ribbons, que, que vocês têm que ficar de olho. Eu vou avisar no, no canal de alertas para vocês né, sobre isso aqui. Enquanto isso aqui não acabar, galera, vai ser difícil o Bitcoin ter forças, tá? Então a gente tem que ver o Bitcoin um, terminar essa capitulação e buscar a liquidez necessária aí para ele poder ter essa força para voltar a subir, tá? Então isso pode voltar a acontecer nessa faixa de novo aí 17, 18 mil dólares, tá? É só um uma uma né um uma hipótese que eu estou botando aqui na, na, na mesa tá não não tem nenhuma eu não adivinho futuro longe disso tá galera não estou aqui para adivinhar futuro mas é algo que eu estou considerando bastante e me expor aí me expor bastante essa região dos 18.600 mil aí 18 mil para para baixo né, porque a gente pode fazer, repetir o que aconteceu lá em 2021. Se você quiser saber o que aconteceu aqui, só para retomar de novo, né, eu já passei sobre isso aqui, mas voltando aqui no gráfico semanal, nessa região aqui a gente fez algo parecido. Ó, né? Deixa eu botar aqui o 4 horas, aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Nessa região aqui a gente teve algo bem parecido acontecendo aqui em julho de 2021. A gente teve um uma, bandeira, uma bandeira aqui de... De baixa sendo formada aqui no Bitcoin. A gente rompeu para baixo aqui, ó, foi, foi testar o fundo anterior, pegou a liquidez necessária, inclusive a gente teve a capitulação dos mineradores ocorrendo exatamente nessa região aqui. Tá? Toda essa faixa aqui ó, foi capitulação dos mineradores, o Bitcoin não teve, não tinha força para subir. Né? E foi um momento bem dramático aqui, até perdi o gráfico aqui, espera só um pouquinho, que tem que voltar para a região que uh, eu estava. Então aqui onde eu estava... Aqui, ó. Então, essa região aqui toda foi uma região de capitulação dos mineradores. o Bitcoin não tinha força para subir. À medida que essa capitulação acabou, a gente teve então essa impulsão do preço aí. Depois de pegar a liquidez, o preço voltou a subir. né? Como a gente viu aí, foi buscar até a casa lá dos 69 mil dólares. Né? Então, eu acho que algo muito parecido pode acontecer nessa, nessa região aqui também. tá? Mas, obviamente, o cenário é um pouquinho diferente hoje, né, galera? A gente está ciente que os Estados Unidos está entrando aí numa, num cenário de recessão aí e tudo pode acontecer, né? mas eu acho que, de qualquer forma, você nunca pode estar 100% exposto, tá? Você tem que ter caixa para comprar mais abaixo, caso o Bitcoin busque aí a casa lá dos 12 mil dólares para baixo, tá? Então é, é possível também, tá? Mas eu acho que essa região dos 8 mil aqui é no curto prazo, é uma região que eu tô bem interessado aí em fazer boas uh, acumulações aí pro Bitcoin, olhando aí o longo prazo, tá bom? E eu acho que o Bitcoin pro longo prazo já está numa região interessante aí. Quem quer é, não ficar de fora do mercado aí se expor cada vez mais no Bitcoin é uma região que vale, vale muito a pena você fazer o seu dólar cost average aí, tá? Acho que é, fazia tempo que a gente não tinha oportunidades tão grandes aí. Para o Bitcoin, tá galera? Então, eu acho que em relação ao Bitcoin é basicamente o que eu tenho isso para você. Eu quero comentar aqui rapidamente sobre as sp também e sobre o petróleo, tá? Mas antes de mais nada, não se esqueça aí: se você tem experiência com o mercado Futuros e quer aproveitar aqui a promoção da Prime BT, crie sua conta com o link aqui abaixo na, no comentário fixado. É muito fácil criar essa conta, leva aqui segundos, né galera? Você pode então aí. Uh, já fazer o primeiro depósito e aproveitar essa promoção de até 7 mil dólares tá de bônus de margem adicional na sua conta aí tá basta você fazer qualquer depósito você ganha aí 7 por cento do, valor do seu depósito em margem adicional é uma corretora que tá apoiando aqui meu canal com certeza você vai gostar qualquer dúvida que você tiver aí tá pode entrar em contato comigo pelo telegram eu tô ajudando várias pessoas aí que estão com dúvidas enfim, vim tá então se você for meu afiliado aí né e apoiando o meu canal pode entrar em contato comigo eu vou ter Aí, qualquer. Vou ter bastante é, interesse e querer te ajudar aí e tirar qualquer dúvida que você tiver sobre a corretora ou de como eu conseguir aí esses bônus, beleza? Então, galera, em relação ao Bitcoin, é isso. Vamos falar aqui rapidamente sobre a SP500, o, o índice do dólar e também aqui sobre a sobre o petróleo, tá? Para fechar. Então, a SP500 aqui, agora, tá voltando aqui o gráfico semanal, pra gente dar uma olhada. Ela foi buscar aqui essa. uma LTB, né? Que eu, que eu, que eu até comentei no último. No último, nos últimos vídeos aqui, ela foi buscar testar essa, essa LTB aqui, né? até o diário a gente pode dar uma olhada. acho que no diário tem uma, uma linha melhor desenhada, então foi testar essa região aqui agora, que está muito próximo aqui, se a gente puxar ó, a Fibonacci desse topo anterior, para cá, ó, muito próximo dessa região de 618, né? até, que, até achava que é esse pequeno você ia testar essa região de 618 aqui, e acabou, tá tendo, iniciando essa correção antes, né galera, então é, por isso o Bitcoin está corrigindo junto, né? a gente está buscando aqui agora um fundo para a SP500, tá? Uh, obviamente tem que tomar cuidado porque a sp 500, ela, ela ela faz que vai cair e, e sobe de novo, tá? Então eu acho que agora a gente tem que ficar de olho aqui, ver qual o fundo que ela vai buscar. Na minha opinião, a gente tem bastante gap nessa região dos 4.100 pontos aí. Acho que a, a SP500 tem grande chance de voltar a testar essa região. Eu já comentei para vocês aí sobre isso, né? O índice dólar não tá fazendo muita coisa, na verdade, que agora tá buscando suporte, né? Uma, uma região que ele tinha rompido Rompeu para cima, está buscando montar um suporte. Tá? Nada demais em relação ao índice do dólar, mas é importante acompanhar aqui agora para ver se a gente. Se tiver pump no índice do dólar, vai ficar difícil para sp 500 ela conseguir uh, segurar nessas regiões porque ela já está bastante esticada, a gente tem que ver uma correção pelo pelo menos níveis de Fibonacci, tá galera? Acho que eu tô de olho para esse pequeno aqui agora. E para finalizar o vídeo, que eu quero que vocês prestem muita atenção aí, tá? Acho que é algo que vocês têm que ficar de olho. É realmente aqui o uh, o petróleo, tá galera? O petróleo ele tá aqui agora buscando fazer um fundo, né? Inclusive se a gente olhar aqui o semanal, a gente está a correção, a gente está muito próximo aqui de testar esse topinho anterior aqui, nessa né? região aqui dos 84 aqui para o barril. Ó, tá? Então, acho que a gente está muito próximo de buscar um fundo para o petróleo. Se a gente olhar aqui 4 horas, a gente está vendo aqui já divergências bullish aqui, ó. a gente está fazendo fundos descendentes contra fundos ascendentes aqui no petróleo. Então, em qualquer momento, a gente pode ter o rompimento dessa, dessa LTB aqui, ó, tá? que poderia voltar o petróleo, então, buscar... Né, fazer aqui, então, uh, né, buscar voltar essa subida aqui, tá, galera? Especialmente que que o, se o mundo começar aí com. De novo com cenários de guerra, enfim, que deixe instável, o petróleo pode voltar a subir, tá? Então, tome bastante cuidado. Eu acho que é uma região que você aí, se você tem muitos carros aí e quiser. Né, fazer um, um, ficar tranquilo, é o momento de abastecer o tanque do carro aí, tá galera, que em breve o petróleo pode dar essa subida, e se o petróleo voltar a subir, vocês já sabem que é o cenário, né o petróleo subindo gera mais inflação, isso vai fazer aí né, o Banco Central americano possivelmente aí apertar mais aí na taxa de juros, enfim, para acontecer essa inflação, né? isso é um cenário bastante catastrófico para os mercados estacionais e também, aí, obviamente, para o Bitcoin, tá, galera, no curto prazo. Então, é isso, fiquem de olho no petróleo, eu acho que é o que tem que ficar atento, para mim é um indicador que mostra aí né, para onde a gente pode ir com, com, com a SP500, com os mercados e o que, que o Banco Central americano pode acabar fazendo aí, é, no futuro. E em setembro a gente vai ter essa reunião aí que que dependendo de como o petróleo estiver se movimentando aí, galera, pode impactar bastante aí também, tá bom? Então, no mais, aí é isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Eu vou deixar aqui para você, então, um vídeo como você operar na PrimeSBT e na Bybit também, dos corretores que estão dando bônus muito bons aí. Qualquer dúvida, pode estar em contato que eu estou ajudando todo mundo. Então, é isso. Um abraço.